As despesas de campanha devem ser lançadas no SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, na data da sua contratação. Se você parcelar ou pagar essa despesa em data diferente da contratação, depois você vai lançar nesse sistema quando o pagamento tiver sido realizado. Mas lança-se pela data da contratação. Essa é a regra. Um abraço. Até o Sim. próximo.